E aí, pessoal, tudo bem? Celso Dias com vocês aqui, mais uma vez. Estamos em dezembro, hoje é 7 de dezembro. O ano de 2020 está chegando ao fim. Tem coisas que vão ficar em 2020. Tem coisas que não. Vocês já pararam para pensar nisso? Tem coisas que não. Tem coisas de 2020 que vão para 2021. E aí, pessoal, eu preciso falar todo dia quando eu venho aqui para o escritório vou falar um pouquinho sobre a minha rotina, sobre como é a minha vida aqui em Floripa, né? Há mais de dois anos que a gente se mudou para cá, a gente é de Minas veio para Floripa. Todo dia que eu venho trabalhar eu tenho que me deparar com uma cena, provavelmente você vai se identificar com esse problema também, que é passar por uma porrada de comércio fechado. É uma cena que assustou a gente no início lá do ano, no início, quando começou a pandemia, né? A gente já previa, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, que fim vai ter isso, quando é que vamos sair dessa? Falávamos de metade do ano, em junho, e a gente ficava assustado com isso, né? Tentando mensurar o impacto econômico disso, o desemprego, como é que vão ficar as coisas. E sabe o que que tá me incomodando profundamente? Eu estou falando de mim, é uma autocrítica, tá? Para começar esse papo com você eu tenho certeza que você se identifica com isso que você conhece essa cena você passa na rua e vê um monte de comércio fechado um monte de empresa que fechou parece talvez que não tem nada a ver com você mas tem tudo a ver com você você está no mesmo mercado de trabalho eu você todos nós fazemos parte desse sistema e a coisa não está melhorando. O que, que a gente tem até o momento? A gente tem 716 mil empresas quebradas com a pandemia. A gente tem um recorde histórico de quase 14 milhões de desempregados no país. O que, que essas pessoas vão fazer, pessoal? Sabe? Isso vem me incomodando, sabe? Isso vem, a gente vai, eu vou, saio na rua, vejo isso, vejo empresas fechando, vejo comércios fechados. Vejo pessoas buscando empreender, e empreender não é fácil. Sem critérios, sem conhecimento, sem estratégia, só piora o problema. Porque, imagina, o que vai ser da mão de obra? Onde essas pessoas vão trabalhar? Você está trabalhando hoje? Você está empregado? Aí eu vi o quanto que eu vivia numa bolha. Por quê? No meu mundo isso não está acontecendo. A benchmark está crescendo, a gente forma profissionais para a indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica está contratando, está é assim? crescendo, está expandindo. Covid, indústria farmacêutica, todo mundo está precisando de medicamento, todo mundo precisa de tratamento, todo mundo, a, a indústria está conseguindo levantar recursos justamente porque uma das grandes heroínas desse mercado é a indústria farmacêutica e eu achava que eu estava fazendo a minha parte, vivendo numa bolha vivendo numa bolha, é isso que eu estava fazendo, porque lá em casa está tudo bem, eu olho para o Samuel, para o Davi, para o Mateus, eles têm comida, eles têm abrigo, eles têm saúde, muitos de vocês talvez saibam, talvez não, no mês passado a gente organizou um dos maiores eventos e eu tive o luxo de falar assim: vou cancelar esse evento para dar atenção para o meu filho, porque ele está com um problema de saúde, deu apendicite, precisou ficar internado uma semana. E eu tive esse privilégio. E quantas pessoas não têm? Quantas pessoas não têm acesso à saúde, principalmente nesse momento. Quantas pessoas não têm acesso à educação, principalmente nesse momento. Quantas pessoas não têm projeção de voltar para o mercado de trabalho? E eu na minha bolha, fal falando para mim mesmo que eu estava fazendo a minha parte, mas não estou, não estou. E é por isso que eu estou levantando a bola aqui nessa live, porque dessa vez eu vou me doar de verdade. A minha equipe da Benchmarking, ela já foi avisada, nesse mês você vai tentar comprar se você quiser o curso e não vai conseguir. Não vai, nós não vamos vender o curso da benchmark esse mês. Ponto final. Nós, eu e a equipe inteira, nós estamos engajados em diminuir esse problema, em amenizar o impacto disso. Como Celso? O que que acontece? Quem é aluno nosso? Quem é aluno da Bente, Quem já participou do nosso programa de desenvolvimento? Quem já, quem já fez a nossa mentoria? Quem é nosso mentorado? Quem já participou de algum dos nossos produtos ou serviços? Quem, é, quem já recebeu a nossa consultoria? Sabe muito bem disso que eu vou falar com vocês. O que nós fazemos é preparar pessoas para o mercado de trabalho. A indústria farmacêutica tem um dos, dos, dos processos seletivos mais complexos, mais difíceis e nós nos tornamos autoridade no Brasil inteiro em formar profissionais. No, os nossos alunos são contratados pelos melhores laboratórios e maiores do país. Os processos seletivos são absurdamente desafiadores, muito desafiadores. Tem tem, tem é, é, teste psicológico, comportamental, de personalidade, tem prova, tem entrevista. Só quem já passou por uma experiência assim, sabe o quão profunda é, desgastante, em de certa forma. E nesse mercado, com um dos melhores salários, a gente consegue sucesso, a gente gera resultado. E nos últimos dois anos, a gente já gerou mais de 10 milhões em salários. Legal, né? Não. É pouco, eu vou dar tudo de mim nessa causa, sabe, é uma causa eu acredito que, que o que aconteceu com o com Samuel no, no mês passado foi a tentativa de Deus de, de me tirar do automático de, de me balançar e de começar a ver que eu preciso fazer mais que existe uma missão e que eu preciso ajudar as pessoas nesse momento esse momento é o momento de ajudar as pessoas e talvez na primeira hora eu não tenha visto muito bem, talvez eu não tenha entendido essa mensagem, eu precisei de outras sacudidas e nesse final de semana tudo ficou mais claro pra mim, sabe? E, e o que eu quero fazer, apesar de ter relutado até aqui muito para isso, muito, eu quero dar um chega, eu quero fazer tudo o que eu posso. Então, como que eu, o que que acontece? Até aqui, ó... Meu pai, minha mãe, meus parentes mais próximos, meus amigos, meus conhecidos, meus alunos, meus clientes, todo mundo, cara. Todo mundo. A Samira, minha esposa. Todo mundo sempre falou assim: Celso, você pode fazer muito mais, cara. Você pode ajudar muito mais pessoas. Você pode. Isso que você entrega é valor para muitas pessoas. E é o que eu vou fazer. Detalhe: totalmente gratuito. O que normalmente. Hoje a benchmarking, né, por ser referência, a gente tem o maior canal do país sobre profissão propagandista, a gente tem alunos contratados, agora eu já falei, no Brasil inteiro. Vocês se nos seguem já viu aí o nosso mapa né, de resultados. Isso por, por tempo, cara. Metodologia, sem aprimorado. Tem muita gente que hoje vem, pega o bonde andando, tenta copiar alguma coisa nossa, fica um frankstein arado porque tem essência, tem... Enfim, a gente debruçou anos ali para criar essa metodologia. O fato é que isso ajuda muita gente, isso pode ajudar muita gente. Então, eventualmente hoje a gente dá palestra né, para laboratórios multinacionais. É, em junho desse ano a gente palestrou na Eurofarm, para um time de mais de 200 gestores. E lancei meu livro, então estou realizado, ajudei muita gente, continuo ajudando, temos alunos. O que eu, numa mentoria cobro aí, tem produtos nossos que chegam até 100 mil reais, quando é B2B, né, para empresas, em mentorias que eu cobro até 10 mil reais, no nosso curso, que sofreu atualização agora, depois de dois anos com preço congelado, a gente congelou de novo por causa da pandemia, vai para 2.500, o fato é que eu vou disponibilizar isso gratuitamente, através de um evento, no momento certo, e eu quero que você faça a sua parte nisso, o que que eu vou fazer?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 Entende? Então eu quero fazer a minha parte, eu vou fazer um evento, eu vou organizar um evento. Ainda dá para confirmar a data, a estrutura, como é que vai ser, mas eu quero, sabe, antes de mais nada, passar para você e contar com a sua ajuda de duas formas. Eu preciso de você de duas formas. Se você acredita, esse vídeo vai chegar nos nossos alunos e eu vou cobrar deles, né? Eu vou convocá-los para a mesma missão, porque eu acho que todos nós temos que fazer a nossa parte. E a primeira coisa é que eu preciso de você se comprometer comigo nesse projeto, como Celso, estando nesse evento, porque você vai ganhar, você vai receber. Se você é aluno, você vai receber atualizações, você vai receber, vai estar tá interagindo comigo.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 Da benchmark em prol desse projeto Será que isso é pouco? Será que é? Tá Um mês inteiro de vendas Em prol desse, dessa causa É isso que eu vou fazer Além disso, eu vou entregar o meu melhor Nesse evento Detalhe, eu não vou vender Um centavo no evento É a minha promessa aqui para vocês Não é essa a intenção Não é um evento gratuito que você vai lá E aí depois recebe uma oferta e descobre. Não, eu vou entregar Cara eu vou doar o que eu tenho de melhor para você garantir. Não é emprego que você precisa, você precisa de empregabilidade. É diferente. sabe Independente, você pode ser até desligado, mas você vai ser resgatado rapidamente porque você gera valor, porque você gera resultado, porque você transforma, porque você resolve problemas. É, vai muito além de performance na entrevista, vai muito além de o que, que você vai dizer na entrevista Dicasinha, hackzinha, não tem nada disso, cara. Você vai dominar o processo seletivo porque você vai estar de fato preparado para as oportunidades que você realmente quer. Isso te interessa? Comenta aqui se faz sentido para você. O que, que eu peço? Compartilha. Cara, vamos impactar o máximo. Eu realmente acredito que a gente pode impactar muitas pessoas, tá? Eu cara, sonhei e acordei com isso, vou compartilhar com vocês. Pensei assim, cara, dois em dois, que dificuldade que tem. Dois em dois. Como assim, Celso? Você conhece pelo menos duas pessoas que precisam retornar para o mercado de trabalho, que precisam achar uma oportunidade de emprego melhor, mais estável, porque de repente está numa oportunidade que está quase que caindo ali, está faltando, tá faltando pouco para ser desligado, porque a empresa está passando por dificuldades e tudo mais. Essa pessoa precisa se antecipar e pensar numa oportunidade que realmente faz a diferença para a vida dela. Tá? E na indústria? Não, cara, em qualquer mercado mas que você vá atrás das melhores oportunidades que vai manter a sua família, que vai te preservar no mercado de trabalho. Então, eu acredito muito que de dois em dois a gente pode chegar até 2 milhões. Dois em dois, dois em dois. Tudo que você tem que fazer é marcar pelo menos duas pessoas. E eu vou fazer mais, tá? Não sei qual vai ser a resposta desse vídeo. Não sei. Depende mais de você do que de mim. Depende mais de quanto você compressa essa causa do que de mim. A minha parte eu estou fazendo. Então o que você vai fazer? Marca duas pessoas, compartilha para pelo menos duas. Posso compartilhar para mais? Claro, cara. Claro que pode. Mas pelo menos dois. Se compromete em ajudar pelo menos mais duas pessoas. Não olha só para você, não. Não olha só para você, não. A gente tem que olhar para além da gente, tá? Esse é o momento disso. Compartilha. Marca as pessoas. Vamos contribuir, cara. Imagina, imagina se a gente consegue reduzir aí a, empregabilidade, a desempregabilidade, porque assim, não, só espera aí, esse raciocínio está errado, porque você não está gerando emprego, não estou mesmo, quem dera, né? Quem dera, você está ajudando as pessoas a ter o um melhor desempenho nas entrevistas, sim, só que isso contribui para o mercado como um todo. Aí que tá, se eu me ajudo, eu ajudo todo. Concorda comigo? Quer dizer, se eu não estou desempregado, primeiro que o meu problema eu resolvo. Quer dizer, a minha família está segura. Né? Não, tenho, vou, não vou passar por um ano talvez até mais difícil do que foi 2020. Pessoal, pensa. Pensa um pouco. Tá? Pensa. Não está fácil, não é brincadeira. A gente vai levar algumas crises e isso vai agravar para 2021. Celso, você é alarmista, você tá, é, é, é, é mensageiro do apocalipse. Vamos pagar para ver? É a verdade, cara. Não tem nada apontando para outra coisa. Agora é o seguinte, se você for a pessoa certa para a vaga, se preparar do jeito certo, você vai gerar o melhor resultado possível. Você gerando o melhor resultado possível, você garante não só a sua empregabilidade, como o resultado da empresa na qual você ingressou. Isso estabiliza a economia. Isso faz surgir novas vagas. Então a forma como você entra, se você for um leãozinho de entrevista, ou seja, alguém que é preparado só para dar a resposta certa, para sei lá se isso existe ainda, né? porque os gestores estão vacinados contra isso, você vai até conseguir é, um emprego. E depois um seguro-desemprego que vai te garantir no máximo mais seis meses. Cara, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de empregabilidade. Eu estou falando de entrar para ficar. Eu estou falando de fazer carreira. Eu estou falando que eu vou entregar isso pela primeira vez de forma 100% gratuita. Tá? É o meu presente. É a minha parte. É a minha contribuição. Cara, eu tenho que fazer isso. Eu preciso fazer isso. Não é se, não é. Eu não estou sendo bonzinho fazendo isso, não. Eu sou um covarde se eu não fizer. Eu fui um covarde até aqui pensando que só cuidando dos meus alunos, eu estou fazendo a minha parte. Só, ah, não, a Bente já é referência. E daí? E daí? Precisa de muito mais. Sabe? Precisa de todos nós, caras, Sabe? Então eu sozinho não vou fazer um grande... Eu não vou fazer um, um, um algo estrondoso demais. Vamos junto? Vai ser dois em dois? Vamos criar essa hashtag 2 em 2. É só isso que você precisa fazer. É só isso. É estar nesse evento, é estar nesse evento, sabe? É participar disso, é fazer sua parte. Você vai sentir quanto que isso vai fazer bem para você. Ver alguém próximo de você, alguém que você ama, alguém que você importa, alguém que faz a diferença na sua vida. Seguro, dentro, sabe? Com com lá estruturado. Não não caçando empreender, cara. As estatísticas do empreendedorismo no Brasil são ridículas, infelizmente, porque empreender não é para qualquer um. Ai, Seus, o que você está dizendo? É para todo mundo, mas não é para qualquer um. Tem que estar tá preparado, tem que, ter, tem que ter estabilidade, tem que ter noção do que está fazendo, tem que ter capital, entendeu? Não é no desespero, cara. Não é assim. Não é assim. Emprego bom é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Você tem que estar preparado, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber o que é uma entrevista. De novo, eu vou só para reforçar. Vamos junto, pessoal. Vamos adotar esse hashtag aí, dois em dois, dois em dois, tá? É isso, é só isso que você precisa fazer. Ah, se eu vou compartilhar com todo mundo, beleza? Vamos assim, é, é, esse projeto não é só meu, tá? Já deixo aqui claro para vocês, os bens que me conhecem sabem que eu sou assim, é co-participação mesmo. Então assim, dê ideias, o que a gente pode fazer mais, o que a gente pode melhorar, como é a gente pode deixar isso maior, sabe? Participa. Agora uma ideia que eu tive aqui que acho que é bem legal, em cada comentário marca dois. Quantas vezes eu posso comentar Celso? Quantas você quiser, mas em cada comentário marca dois amigos. Por quê? Porque ele vai saber que ele só precisa fazer isso, ele só precisa marcar mais dois. Ele só precisa marcar mais dois. Sabe? Tem que ter sangue no olho para empreender. Essa é a verdade. E tem uma, uma frase que eu adoro, que ela diz o seguinte. A melhor forma de aprender a empreender é empreendendo no negócio do outro. Então, isso é a mentalidade. Se a gente vai falar nesse evento, é esse comportamento de dono, esse comportamento de dono, a gente vai falar sobre várias coisas. Eu estou preparando algo especial demais para essas pessoas, eu tenho certeza que eu vou fazer a minha parte. Ainda vou confirmar, tem coisa aí, tá, provavelmente o evento vai ser no dia 16, vou confirmar o horário, vou confirmar, não vai ser um evento é, rapidinho, porque tem coisa pra caramba, quem é dente sabe, então assim, você está comprometido, sabe, o que, que eu quero? Pessoas comprometidas com o próprio sucesso, é só isso que eu tô pedindo, e comprometida com mais alguém, sabe, não faz sentido ir sozinho, então, ir que que, lá no evento, o que, que vai acontecer? Cara, eu vou entregar tudo. Eu vou procurar condensar os conteúdos, entregar da forma mais fácil possível, mais lúdica possível, para você entender, para você absorver, para você aplicar, para você começar um 2021 totalmente diferente, com a empregabilidade lá nas alturas, cara. Sabe, às vezes, às vezes a crise é a maior benção que a gente tem. E é nessa, com essa pegada que eu quero, que eu quero a, a tocar esse evento. Como assim, Celso? A crise é uma má bênção, porque de repente, com isso que a gente vai entregar, você não vai só conseguir retornar para o mercado de trabalho, você vai conseguir de fato ter o um emprego que você sempre quis, cara. E que talvez você nem imaginava. Celso, mas eu fiz um curso de propagandista. Legal, vai lá e aprende outra metodologia. Isso só tem a ganhar, cara. É isso. Só tem isso. É só fazer o bem. Mas eu não tenho nada a ver, e eu não estou fazendo nada dessa vez. Voltado para propaganda médica, para indústria farmacêutica, para nada disso, para laboratório, para só vagas que tem superior. Cara, sai por mim, assim. sabe o que, que acontece? Vamos lá, vamos ver se vocês Sabe o que a gente mais vê na rua? A gente vê pessoas com um Canudo debaixo do braço, procurando emprego, que se formou, né? passou 4, 5, 6 anos da vida dele fazendo alguma coisa, se especializando, fazendo um bom curso, sabe? E não consegue uma oportunidade. Né? porque o mercado já mudou, porque o mercado está pedindo coisas, aquele mercado, aquela formação específica está saturada, e aí ele não sabe atuar em outra área, ele não sabe fazer outra coisa. Pior, ele chega num processo seletivo, cara, não se pergunta nada sobre o que ele aprendeu na faculdade. Você já se sente isso? Você participa de um processo seletivo, você vai para a entrevista e não se pergunta nada do que você fez em todo o seu curso de graduação. Em tudo que você aprendeu no seu MBA, na sua pós, sabe você fala assim, cara, agora eu tô resolvido. Agora eu, eu tenho empregabilidade. E aí você chega na entrevista e aí as perguntas, você não sabe nem por que o entrevistador, mas tem um motivo para fazer isso, sabe? Mas, Celso, quem é você, cara, para ajudar? Primeiro que eu sou uma pessoa que quer. Primeiro é isso, eu quero. Eu quero ajudar. Eu vou ajudar. Mas que referência que você tem? A gente tem empresa que é referência no Brasil inteiro em formação de propagandista. São seis anos de projeto, a gente tem alunos formados em todo o país, contratados pelos melhores e maiores laboratórios do país, uma das profissões com melhores remunerações, com maior estabilidade, com claro que entregando resultados né, para quem está preparado e tudo. E a gente gerou, nos últimos dois anos, mais de 10 milhões em salários. Né? E para mim isso é pouco em relação ao que dá para fazer. Aí nossos alunos são contratados todo dia, cara, praticamente. Todo dia. Ou está em processo, ou está sendo contratado. E, e aí, sabe que não, não só isso, tá? Mas como Celso, como é que você criou isso aí, cara? Como é que você fez isso? Qual que é a sua referência? Desde sempre eu fui empreendedor, né? Tem essa, essa origem aí, família tenho essa visão, fui abençoado nesse ambiente de empreendedorismo que é, cara, o que o empreendedorismo entrega pra você? É que você tem que ir lá e fazer, e pegar, não tem nada pronto, você tem que conquistar, sabe? É mais ou menos por aí, assim, tentando resumir a coisa. E aí, uma das minhas primeiras oportunidades lá, quando eu tinha entre 19 e 20 aninhos, eu assumi a posição de liderança numa das maiores multinacionais do mundo, Coca-Cola. Cargo de liderança em marketing. Né? Numa entrevista que eu não tinha experiência, eu não tinha nem os pré-requisitos do cargo, eu era o mais novo, eu não tinha formação superior ainda né? e ganhei minha vaga. Como? Ah, é, você tinha costas lá? Não, não conhecia ninguém. Conheci todo mundo a primeira vez no processo seletivo. Como assim, cara? Sorte? Como é que alguém é contratado pela Coca-Cola né, para assumir duas unidades operativas que são aí cerca de... Eu liderava, né, tinha liderança técnica, liderança direta, mas em média a gente liderava aí cerca de 50 colaboradores, todos mais velhos do que eu. É. E aí, fomos crescendo, virei executivo de trade marketing, fui premiado nacionalmente... É, mas o que, que tem nisso, cara? Tem muita coisa, tem muita coisa. Tem um, um, um tipo de comportamento na entrevista, tem técnica, sabe? Tem foco no lugar certo e é isso que eu quero compartilhar. com você. Tive a minha carreira na indústria farmacêutica, tive, atuei como propagandista de um grande laboratório nacional também, de renome, tive resultados lá dentro e agora a gente conduz o projeto da Benchmark, formando representantes. Só que o detalhe é que toda essa experiência em vários processos seletivos externos, internos, até na Coca mesmo, né? eu, eu vou compartilhar nesse evento, inclusive, uma experiência que eu tive é, em um dos eventos que a Coca reúne todo mundo no Brasil inteiro em um resort, né? cinco estrelas, maravilhoso, e ali faz, eles fazem várias dinâmicas com um exército de profissionais de RH analisando você, cada movimento, tudo que você faz. Uma das tarefas para ela construir uma jangada, ir até um certo ponto, voltar, e os caras ali, vendo cada comportamento seu, cada postura, seu tom de voz, o que você, que, que você fala, como que você age. E aí você acreditando, você acreditando que fazer autoelogios em currículo vai resolver. Sabe? Você acreditando que você colocar lá que você é resiliente e proativo no seu currículo, o gestor vai acreditar. Não vai, não. Você tem que provar. Então, tem muita coisa além disso. Tá? A gente podia dar vários exemplos. Né? Proatividade, por exemplo, né, Cara, não resolve nada você colocar isso no currículo. Não, não resolve nada, nada. Só atrapalha. O que não contribui, atrapalha. Né? Então, você vai lá e faz um monte de autoelogios e acredita que o cara vai acreditar no pedaço de papel. Né? Que vai acreditar nisso, que você é proativo, por exemplo. Só que a sua proatividade não é vista em momento nenhum na hora do, do processo. Inclusive, quando o gestor pergunta para você, só para ficar um exemplo, tá? De coisas que a gente pode abordar. Quando o gestor pergunta sobre o que você conhece sobre a empresa, você não se deu o trabalho nem de pesquisar. Onde existe proatividade nisso? Para dar um exemplo de que não é dizer, não é falar, é fazer. Não é dizer que você está dentro Vamos comigo aqui, junto. Acompanhe o meu raciocínio. Tá? Não é dizer, que legal, belo projeto. Se comprometa, cara. Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. Tá? É o seguinte, daí a galinha chamou o porco para fazer ovos com bacon. O porco não aceitou, porque, olha só, a galinha estava envolvida. O porco estava comprometido. Entendeu a diferença? A galinha estava envolvida. Ela tinha que dar os ovos. O porco tinha que dar a carne. Tinha que cortar na carne. E estava comprometido. A pergunta que eu te faço é, você está envolvido ou você está comprometido? E a gente tem que separar aqui, uma coisa muito importante já, assim, já fica a primeira forma da gente aquecer para esse evento aqui agora. Primeiro, primeiro recado para você. Separa. Essa, essa posição passiva de receber o conteúdo e comentar, é que é legal né? faz isso também, é legal mas só isso não faça uma parte, sabe o que a gente mais tem hoje? A gente, eu, eu chamo de uma desvalorização de alguns conceitos fundamentais é bem isso, sabe? a desvalorização, sabe quando você fala tanta a mesma coisa que aquilo repete a mesma palavra várias vezes faz essa experiência aí com você e aí, aquilo parece que o significado daquilo dilui, sabe? O que eu estou querendo dizer? Você ouve muito, você lê muito hoje em dia, está na moda falar gratidão, gratidão, mas você não vê a atitude. Então, assim, tenha gratidão, não. Tenha gratitude, tenha a ação de ser grato. Se é grato, o que você faz com essa gratidão? Ser é grato esse conteúdo te ajudou de alguma forma, esse conteúdo te ajuda, te motiva, ele te inspira, ele te, te coloca comprometido numa causa que vale a pena. Né? Estamos chegando no Natal. Vamos ver uma porrada de... de, de, de frasezinha de efeito, né? Jesus morreu, Jesus disse okay. Cara, vamos absorver essas coisas, sabe? Vamos absorver esses ensinamentos, vamos, vamos introjetar isso, vamos fazer a nossa parte de verdade. É o que eu quero fazer. Então, da minha parte, o que vocês podem contar? Finalizando aqui já, tá? O que vocês podem contar? Eu vou estar aqui todos os dias. Provavelmente vai ser dia 16. Eu vou confirmar. Vai ter como se inscrever. Não é um evento aberto. Importante dizer, tá? Não é um evento aberto. É um evento 100% gratuito. Provavelmente a gente vai rodar ele no Zoom. Então, obviamente, tem limite. Vamos ver, né? Se... Ah, Celso! Mas estourou, cara. Então, beleza, a gente dá um jeito, tá? Mas, mas não vai ser aberto. Ou seja, só vai participar quem se comprometer. Como que se compromete? Se inscrevendo, tá? Gratuitamente. Então, você vai estar tá lá participando e participando. Se inscrever só não vale, tá? Uma frase boa do Jerônimo Temer, que eu recomendo você seguir, se não segue, é o seguinte: falou que faz, faz. Não quer fazer, não fala, tá? Então se inscreveu, compareça, porque senão daqui a pouco nem você está confiando mais naquilo que você diz, naquilo que você fala que vai fazer. Então esteja lá, é pro seu bem, tá? Você vai ver conteúdo que você não viu em lugar nenhum, eu te garanto. Conteúdo que eu pago até, já falei, 10 em alguns, algumas situações para B2B, para empresas, até 100 mil reais, tá? Gratuitamente, gratuitamente para você, tá bom? Então o que você tem que fazer? Tá comigo aqui, fazer sua parte, compartilhar. E assim que eu liberar as inscrições, se inscreva, participa, compartilha as inscrições, cara. Eu não vou conseguir sozinho. De dois em dois dá.